Olha, eu estou testando algumas luzes novas Eu não faço ideia do que eu fiz Eu só joguei um monte de cor Fica uma coisa diferente Me diga aí se vocês gostaram da luz assim Ou tá chovendo, então não sei se o chuva tá pegando no fundo Oi, eu sou o Camp E desde que eu comecei a falar sobre a sexualidade abertamente no meu canal Eu venho recebendo muitas mensagens e e-mails com a mesma... Dor. Você acha que eu sou assexual? Oh. Especialmente no meu e-mail do quadro Camp Me Ajuda que apesar de eu não ter postado um vídeo novo faz um tempinho não esse amor, o quadro ainda amigo. Eu recebo várias pessoas mandando suas histórias e indagando se esse comportamento que elas têm Significa que ela é assexual ou não Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder servir como uma espécie de ajuda A você descobrir se o um espectro sexual realmente faz sentido ou não com você Mas saiba, eu e nem ninguém além de você tenha capacidade de definir a sua sexualidade. É, apenas você tem esse poder, é uma questão de introspecção, olhar para si mesmo e ver onde você se encaixa nesse... Eu fiz uma lista de sinais que são comuns entre pessoas que são assexuais, e podem significar que, talvez, você seja. Mas também tem a noção de que só porque você se identificou com algo que eu disse aqui não quer dizer 100% que você é sexual e sei lá o que. A minha intenção aqui é só de dar uns exemplos. Então, aqui vai. Você já teve a impressão de que as pessoas forçam o um interesse por sexo? Porque no final das contas, talvez não sejam as pessoas que forçam. Seja você que não tem um interesse natural tão forte quanto elas. Quando você pensa num relacionamento ideal, você não pensa como seria o sexo com seu parceiro? Ou você considera isso algo muito pouco importante? Eu tenho percebido que para os sexuais que são pessoas que sentem 100% de atração sexual, sexo tende a ser algo muito importante no relacionamento. E que mesmo que o sexual se encontre na área cinza, o sexo tende a ser um elemento mais secundário, de menos importância, ou uma mera consequência do relacionamento. Você tem dificuldade de imaginar se uma experiência pessoal é atração sexual ou se é outra coisa. Isso porque atração sexual para alossexuais tende a ser uma coisa muito óbvia. Mas eu percebo que muitos assexuais sempre ficam muito na dúvida se aquela coisa que aconteceu naquele dia foi atração sexual ou se foi algo mais de uma resposta biológica, alguma coisa que. se era interesse real ou se não era. Assexuais, antes de se encontrar, tendem a ter muitas dúvidas quanto isso. E, muitas vezes, até mesmo depois. Quando você viu o termo demissexual, você teve aquela velha reação do... Todo mundo já não é assim, porque não. Todo mundo não é assim. A demissexualidade fala de uma atração que depende de um vínculo emotivo muito forte. E a maioria dos homossexuais não dependem de nenhum tipo de vínculo para poder sentir atração sexual. Se eles escolhem fazer sexo apenas com quem tem intimidade, isso é outra coisa. Mas se você já teve a impressão de que todo mundo realmente só sente atração sexual com pessoas com quem tem uma intimidade muito alta, talvez você esteja se projetando nas outras pessoas. E que na verdade você se identifica um pouquinho mais com o espectro sexual do que você acha. Já bem então? Você se sente ansioso ao pensar que talvez a pessoa com quem você vira se relacionar tenha uma necessidade por sexo muito diferente da sua e que talvez ela tenha expectativas das quais você poderia nunca alcançar. Porque uma coisa que as alossexuais tendem a achar é que todo mundo sente atração sexual o tempo todo. E que quem diz que não, tá mentindo. É difícil, sem conhecer sobre a sexualidade, eles considerarem um relacionamento em que seu parceiro não deseje sexo tanto quanto eles. E aí? Como você se saiu? Se reconheceu em algo? Como eu disse, esses são alguns exemplos que eu percebo que são bem comuns entre assexuais. Não quer dizer que você seja sexual, mas... talvez. Então, se é de seu interesse, pesquise sobre definições ou experiências de outras pessoas. Eu deixei na descrição alguns links sobre o assunto, mas o mais importante, eu também tenho um vídeo sobre o tema que você pode clicar aqui, ó, e poderá assisti-los logo depois desse. Enfim, procure informação, procure saber de pessoas que são e, se for o caso, seja bem-vindo à comunidade. Tem bolo. E se você vir a perceber que foi só uma impressão mesmo e você é homossexual então tudo bem, não tem problema ter tido dúvida. Agora você sabe mais sobre a sexualidade, o que é legal. Filha só isso. Aparece. Aparece. Não faz isso. Esse vídeo tem crianças assistindo. <risos> Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te servido de alguma ajuda. Eu sou @apenascup arroba em todas as redes sociais, especialmente se você me seguir no Instagram, que é a minha rede social favorita no momento. Enfim, deixe dúvidas e qualquer coisa que vocês quiserem me falar nos comentários, porque eu leio tudo. Principalmente logo depois de ter postado o vídeo. Vou responder. É isso. E até mais. Eu fui percebendo nos meus nos meus vídeos que a maioria das caras que eu faço é tipo assim com a mão assim. Eu tenho uns três vídeos assim que tá assim. Ó. Da tabineira um, um pinto assim, uma vagina assim, Socorro. <risos> rei do clickbait você. <risos>